Sou eu, Alessandro, auxiliar técnico profissional Mais um relógio para trocar a bateria ó. O Relógio Demelos. Vamos fazer a troca de bateria Vamos aprender a abrir aqui. Vamos fazer o reparo dele. Onde que tem a, a abertura aqui, ó. Vamos fazer a abertura dele. Aqui, ó. Faz a abertura dele aqui, ó. Aqui, ó. Faz a abertura aqui, ó. Bem aqui tem uma borda, uma, uma borda de aço, que que abre a tampinha, que botar nessa posição Relógio original ó. Miota O calibre dele é y 121 é A bateria é meia, dois meia. Testar a bateria. A bateria já está com. 0.15 volts Já tá abaixo de 1.55 Tem que trocar a bateria Aqui, ó, o multímetro tá aqui, ó trocar a bateria Que é 626 621 tá bem certo Vamos trocar por essa daqui, 621 Vamos testar essa bateria para ver quanto que ela está funcionando A1.51 Funcionando Pausa a pinça a máquina funcionou A máquina funcionou É só trocar a bateria Marcar a data de hoje Hoje é dia 1 do 7. Agora. Tem que fechar. Do jeito que estava antes. A borda de aço do lado de cá. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal. Alessandro, Auxiliar Tec Profissional.